fala pessoal você sabe o que são criptomoedas mas sabe mesmo para que servem como se reproduzem de onde vem para onde vão porque elas enriquecem tantas pessoas e como enriquecer com elas eu vou explicar aqui da maneira mais simples possível até a sua vovó vai entender e o seu netinho também mas primeiro tem que se inscrever no canal e já clica aí no botãozinho do gostei também compartilha, manda aí no zap da vovó e do netinho já. Enquanto você faz isso, a gente vai indo para a intro, tá bom? Bora! Certo, sem frescura e sem falar difícil, criptomoeda é um dinheiro digital. E como que eu consigo? Você vai trocar o seu dinheiro de verdade, esse que você pega aí no banco, por esse outro que não existe no mundo real, por assim dizer. Ele está no mundo digital, mas qual a finalidade dele? Por que que eu vou fazer isso? Porque isso faz parte do futuro, sabe que nem nesses filmes aí futurista, que tem uma única moeda no universo inteiro, em vários planetas? O objetivo era ser uma moeda de troca, como de papel mesmo, mas que não pudesse ser controlada por nenhum governo, e de certa forma fugir dos riscos do seu próprio país. Tá vendo a guerra da Rússia e da Ucrânia? A moeda russa perdendo seu valor, as pessoas tendo seus dinheiros bloqueados dentro de suas contas bancárias, não pode pegar seu próprio dinheiro para usar. Isso é o poder de controle que os governos têm sobre o seu dinheiro, sobre o dinheiro do país. Outro problema é que sempre que o governo achar necessário, ele vai imprimir mais dinheiro. E isso vai fazer o seu dinheiro valer cada vez menos, porque ele deixa de ser uma coisa rara, ele perde a raridade. O que é comum não custa nada, uma coisa que é escassa, que tem poucas, poucas unidades, isso já fica mais caro, então isso dá uma valorização. E fazer essas impressões de dinheiro né, faz com que você não consiga comprar as coisas, as coisas ficam caras. Basicamente era esse o objetivo. Mas hoje tem outras criptomoedas com outras finalidades mais específicas. Tem aquelas utilizadas dentro de uma única plataforma. Para fazer compras específicas. Comprar apenas NFTs. Tem aquelas que são apenas como recompensas. Como de jogos. E tem outras que são apenas para fazer pirâmide. Como isso? É assim ó. Eu vou lá crio uma criptomoeda crio um site para fazer a divulgação dessa criptomoeda aí coloco lá um motivo Ah, essa criptomoeda vai ser para ajudar uma caridade e tal ou não eu posso chegar lá no site e falar ah, essa criptomoeda aqui é para vocês comprar eu vou ficar com uma parte que segurando depois quando vocês comprar bastante e fazer minha criptomoeda ter um alto preço, bem valorizada, aí eu vou e vendo as minhas criptomoedas e pego dinheiro de verdade, tá? Isso forma a pirâmide, porque A força de compra vai comprar, vai comprar, vai comprar, fazendo o valor da criptomoeda subir, e quando chegou lá no, em cima, aquela pessoa que criou a criptomoeda, e tinha um monte guardado na carteira dele, porque era dele, ele que fez, ele vai e vende tudo despenca o preço da criptomoeda agora qual projeto você acha que é mais fácil de ser valorizado que as pessoas vão investir o seu dinheiro daquele projeto que a pessoa falou a verdade que ela tá apenas fazendo uma pirâmide ou daquele outro que a pessoa falou que ia fazer uma caridade tá vamos direto por exemplo o Bitcoin ele foi criado com aquele objetivo inicial de ser uma moeda para substituir todas as moedas do mundo de forma que ninguém pudesse controlar e fazer chantagem por assim dizer vindo aqui para a corretora Binance a gente tem a criptomoeda BNB a Binance não é só uma corretora mas ela também possui uma rede própria e o que são as redes as redes são aonde são criadas criptomoedas. E por quê? Várias redes têm suas criptomoedas específicas que são criadas a cada momento. E o BNB é uma moeda de troca e pagamento de taxas e tem outros benefícios. Você participa de sorteios, tem acesso a outros recursos da própria corretora. Pode utilizar como uma moeda de troca fora do mundo digital. Você pode comprar outros bens aqui no mundo real com ela. É só achar o lugar certo que aceita fazer esse tipo de venda. Da mesma forma o Ethereum é uma rede. E o ETH é uma moeda que é a principal dessa rede. E é utilizada... Para fazer o pagamento de taxas e também pode ser utilizada fora dele para adquirir outros bens. Já a Shiba Inu é chamada de meme coin. É como se fosse uma moeda de piada. Mas depois de algum tempo ela ganhou força e ganhou um propósito de caridade resgatar cachorrinhos. Vindo aqui para o coin a gente vê Epic uma moeda criada recentemente. De uma empresa que era focada em criação de NFT. Chamadas Bored Ape. Uns desenhos de macaco. Mas essa coleção ficou muito famosa e muito cara. Agora recentemente eles lançaram a moeda. Não tem qualquer individualidade por assim dizer. Não faz nada de diferente do que as outras fazem. Mas ela garante a você alguns benefícios. Atrelados àquela empresa que criou os Bored Apes. E disse que você também pode é, participar das votações sobre decisões de governança da moeda. Você percebe que essa empresa criou uma moeda totalmente igual às outras. E disse que se você comprar, você vai poder tomar decisão sobre o que vai ser feito com ela. Isso não tem nada de especial, não tem nada de único. Mas ela já valorizou 1.158% em 30 dias. Indo para outro exemplo, a gente tem aqui Axie Infinity, que é daquele joguinho dos bichinhos que fica lutando. A criptomoeda AXS é usada para comprar aqueles bichinhos, e aqueles bichinhos são NFTs, são obras de arte única, não tem dois bichinhos iguais. Você vai encontrar por aí outros NFTs que são semelhantes. Porém, cada um deles vai ter um código único. Então mesmo que aquela imagem seja igual a outra, ele vai ter uma sequência de número ou de letras que vai dizer que apenas aquele, aquele desenho, aquele NFT, existe e ele pertence a você. E ao jogar o jogo Axie Infinity, você vai ganhar outra criptomoeda, a SLP. Essa outra criptomoeda que você recebe como recompensa dentro do jogo, você faz a troca por dinheiro de verdade. E você pode ver aqui, ó tem mais de 18 mil criptomoedas, mais de 18 mil objetivos. Às vezes são semelhantes, alguns são furados Você tem que estar atento, pesquisar o site da criptomoeda, se está ativo, Twitter, Discord telegram, ver o que as pessoas estão falando a respeito antes de entrar dentro de algum projeto e tome muito cuidado aonde você clica, como já disse outras vezes, isso pode te deixar rico mas também pode te levar à falência no próximo vídeo vou trazer algumas moedas que eu acredito serem promissoras mas para você não perder, você precisa se inscrever no canal ativa o sininho e se você gostou desse conteúdo, clica no botãozinho de gostei. E compartilha para a família e para os amigos. Para me dar aquela força, né? Pessoal, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.